fazer, postar esse vídeo pra vocês. Porque o que eu vou trazer hoje, gente, tá super em alta, é uma pochete. Gente, pochete era do tempo do tempo do titio, da titia, da mamãe, né? Era aquilo que na época dos nossos pais usavam muito. E hoje ela tá voltando com uma nova roupagem de vários, vários estilos de pochete. E aqui no nosso canal, como é um canal que gosta de fazer você aprender a como gerar uma renda com artesanato, eu vou ensinar para vocês como pode ser feito uma pochete tendo materiais em casa e gastando pire aí. Pire, você vai pirar agora. Menos de 10 reais, gente. Você vai ficar... Mas assim, dá pra tirar um dinheirinho extra. Dá pra você tirar o dinheiro do pão, do leite, do transporte. Dá pra tirar aquele dinheirinho do sorvete pra sair com o namorado. Então assim, o que não pode é ficar parado, sem fazer nada e sem colocar essa criatividade, essa mente aí criativa pra funcionar. Então como o nosso canal gosta de fazer você pensar, de você criar, de você desenvolver aí, Curte já esse vídeo, se inscreva porque eu tenho certeza que muitos vídeos aqui vão ajudar você Vai ajudar você a desenvolver na sua vida, a crescer, andar pra frente A pensar na coisa, sabe? Assim do alto Então deixa de conversa, roda esse vídeo porque eu tenho certeza que você tá muito curioso E muito ansioso para aprender a fazer essa pochete para usar aí nessa moda de 2019 Então vem comigo! Para fazer o molde, você vai pegar a régua, medir 25 centímetros. Lateralmente, você vai medir 13 centímetros. Descendo diagonal, 9 centímetros. No meio, 11 centímetros. E lateralmente, de novo, 9 centímetros. Com isso, você pega o papel, junta ele no meio e corta o seu molde. Aqui está o molde para a pochete. Lembrando que aqui em cima tem 25 centímetros, lateral tem... 13 centímetros diagonal, 9 centímetros 11 centímetros. Aqui abaixo, agora vamos passar isso para o tecido. Aqui eu tenho o tecido jeans, no qual eu vou fazer a parte de dentro da nossa pochete, e eu tenho uma viscose fina, no qual também eu vou usar apenas na parte da frente. Para que a gente já possa fazer o corte com os dois tecidos, eu vou juntar os dois. Vou colocar o molde em cima, vou dobrar e vai ficar dessa forma. Após isso, eu já vou fazer todo o corte com esse molde. Se você acha que vai ficar sambando, você pode colocar um alfinete aqui e fazer o corte. Após eu realizar o corte com o molde que está aqui, vai ser o próximo passo. A gente fazer o mesmo com a viscose que nós temos aqui, porque a viscose só vai servir para a parte de fora. Então, eu vou pegar também esse molde, vou colocar em cima do tecido. Como a viscose, ela escorrega bastante, pode alfinetar num papel mesmo. Pronto, você vai colocar agora na parte de um dos tecidos, que pode ser a frente. E agora tá na hora da gente passar a costura. Na hora da costura, eu não vou filmar, mas vocês podem alinhavar tudo aqui, bater na máquina reta doméstica. Então, vamos fazer por partes, vamos primeiro bater isso aqui tudo na reta. E depois, a gente vai juntar as duas partes. Já bati na máquina. Dica para bater na máquina. Vocês podem usar, em vez de linha, fio de nylon. Certo? Porque vai dar mais resistência a pochete de vocês. Agora que eu já bati na máquina, a gente vai alinhavar com os dois cordões que prendem a pochete na cintura. Então, a gente vai virar o avesso. Avesso com avesso. Vamos pegar o alfinete e alinhavar toda ela. Uma dica importante também é que na hora da costura, dessa parte onde vai ficar o zíper, que vocês possam dobrar e passar reta. Tanto no avesso como na frente. Porque quando você for colocar o zíper aqui, os fios eles não ficam... Sabe? Como se tivesse desfiando e isso fica horrível no acabamento da sua pochete. Então, fiquem atentas enquanto a isso. Isso aqui a gente vai bater na máquina. Após eu fazer todo esse processo de alinhavar, eu vou passar na máquina e já trago toda ela montada para vocês. Agora... Uma dica importante que a gente eu vou dar pra vocês, que vocês não vão bater essa parte aqui da altura desse cordão que prende aqui. Então, se o seu cordão for no mesmo centímetro que o meu, aí você não vai é, bater o total de exatamente 3 centímetros. Você não usa a máquina nesse processo, certo? Você só vai usar... Abaixo de 3 centímetros. Então, depois que eu alinhavei toda essa parte de cá do zíper, eu vou alinhavar a parte de cá. Agora, a gente vai bater na máquina para ir para o próximo passo. A gente já fez toda a junção do fundo e frente. Nós vamos fazer o que? Pegar essa parte que prende. Lembra que eu pedi para vocês deixarem essa parte aqui. Sem costurar. Então, a gente vai dobrar essa parte assim. Vamos colocar aqui. Dobrando o fundo também. E vamos bater na máquina dessa forma. Coloco o alfinete... Aqui, pra não soltar a mesma coisa. Dobra. Dobra o outro lado. E alfineta. Tá? Do que a gente vai bater na máquina é esse aqui. Outra observação que eu quero fazer com vocês é sobre essa parte aqui. A máquina é quando você não conseguir costurar todo na máquina, você faz esse acabamento na mão mesmo para costurar. Aqui você vai fazer juntar na mão, costurar também. E aqui. Certo? Você faz na mão o acabamento. Colocar a decoração dela. Eu peguei esse, esse material aqui que agora eu esqueci o nome. Então, imagine que você já bateu na máquina e que agora você vai é, colocar a decoração da sua pochete. Então, a gente vai colocar o alfinete em toda essa parte aqui. Porque... O detalhe, ele vai descer toda, toda aqui. Então, eu vou fazer aqui junto com vocês, para vocês entenderem o que a gente vai fazer. Decoração é muito particular, tecido é muito particular. Então, você vai escolher o que mais se adequa ao seu estilo e assim você vai fazer do seu jeitinho. Então, a gente coloca tanto na parte da frente, como na parte do fundo. Esse é o resultado. E a gente vai colocar toda essa decoração no avesso também. porque A gente vai usar essa pochete tanto pelo avesso, como para frente, tá bom? Avesso e frente, ela vai ser um estilo, é, dois estilos para você usar. Quando você quiser o estampado e quando você não quiser. Coloquei okay, o grilô. Gente, o nome é esse. Eu tinha me passado, esqueci. Esqueci. E eu me lembrei que o nome é grilô desse material aqui. Tá super na moda, você pode usar em várias coisas. Eu terminei de colocar ele na máquina. E aí vem agora a parte onde a gente vai colocar todas as pecinhas daqui. Um vídeo especial sobre isso, clica aí em cima e você vai saber como a gente pode colocar essa parte aqui na pochete. Então, nós estamos concluindo o nosso a nossa pochete. E eu quero mostrar algo pra vocês. Aqui, eu fiz na mão, conforme eu tinha passado. E essa parte aqui ainda tá em aberto. Eu vou fazer aqui junto com vocês. Eu peguei uma linha com agulha e nylon. E a gente vai fazer essa parte aqui juntas. É, abre a sua pochete e você vai costurar aqui como se estivesse fazendo uma reta mesmo. Vai costurando até chegar lá na ponta. tô aqui como no lado de cá também. Esse foi o resultado que eu coloquei toda a minha decoração. Além de eu colocar... Todo esse detalhe, eu coloquei umas miçangas também, que vai fazer toda a diferença. Olha ela! Gente, olha isso. E aí? E aqui? Aqui é super chique, porque aqui é dois lados. Tem esse lado. Uhum, e tem esse lado. Jeans, aqui assim... Aqui você pode usar com a roupa um pouco mais florida, né, um pouco mais assim. E aqui você usa com aquela roupa neutra, né, e aí já vai dar o detalhe toda nela. Gente, ela fica tão bonita quando ela balança assim, ó. <risos> Mas olha aí que resultado show de bola. Então você gasta menos, né, menos de 10 reais, porque vamos fazer os cálculos agora aqui. Isso aqui, na loja de armarinho, é R$3,00. Isso aqui é R$2,00. Então, R$3,00 mais R$2,00, R$4,00, R$5,00. R$5,00. R$2,00 esse regulador, então R$7,00 você gasta. Então, gente, esse material aqui eu já tinha em casa. Esse daqui de dentro também. Agora, se você não tem o zíper, você vai comprar, então vai estourar aí. Os, se o zíper no seu armário for 2 reais, né, os 9 reais. Então, assim, é uma coisa que você pode fazer pra você mesmo, você pode fazer pra sua amiga, você pode fazer pra sua mãe, e dá um preço de custo. Você só precisa ter retalhos em casa. Então, coisas que você pode ter em casa e você pode usar toda a sua criatividade. Então, gente, paciência, né? Vamos tirar essa bunda do sofá, da cama, parar de mim. E fazer o dinheiro vir até você com muita criatividade. Então se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever no canal. Não deixa de dar uma curtida, de voltar no comentário. E até a próxima. Tchau!